Senhor Presidente, senhores de Deputados chamada, de... e Deputadas, esse governo é um desastre em todos os campos e é também um desastre especialmente na regulamentação do trabalho em nosso país. Além da gente ter visto o governo Temer fazer o que fez na reforma trabalhista, onde eliminou diversos direitos dos trabalhadores, a gente vê agora esse governo querer piorar ainda as coisas. Piorar, pisar mais ainda no trabalhador. E essa medida provisória, que poderia ter tido avanço se fosse, se fosse acatado aqui o primeiro relatório do deputado Paulinho, ela vai pelo mesmo caminho. O governo quer, diz que quer regulamentar o teletrabalho. Mas qual é a proposta dele, efetivamente? É permitir que o empresariado faça o que quiser com o trabalhador. Faça o que quiser. Aqui se falou muito, na reforma trabalhista, da prevalência do negociado sobre o legislado. Agora o governo não aceita colocar nessa legislação a negociação coletiva. A negociação coletiva que dá segurança ao trabalhador... E ao empresário, porque o empresário também precisa ter a sua segurança jurídica. E nesse caso, não. Nesse caso, os trabalhadores vão ficar na mão de decisões de chefes imediatos, que vão fazer o que quiserem com o trabalhador. O trabalhador não vai ter condições de reclamar, de exigir hora extra, de questionar efetivamente nenhuma das condições a que será submetido nesse chamado teletrabalho. Ora, o teletrabalho teve um avanço enorme durante a pandemia, enorme, né? muito mais rápido do que seria o natural, mas também representou muitas vezes a perda de direitos do trabalhador, a superexploração, o fim de direitos que, eh, que eram importantíssimos e fundamentais. O trabalhador agora tem que arcar com diversas custas na sua casa, custas com pessoas que cuidem das suas crianças enquanto ele trabalha, enfim, é um verdadeiro absurdo. Nós precisamos rever essa legislação trabalhista como um todo. E com certeza faremos isso no próximo momento, porque é necessário resgatar a dignidade do trabalhador brasileiro, que está sendo humilhado na forma como estão sendo aprovadas as leis aqui nesse Congresso Nacional. Muito obrigado.